E você pode conseguir ganhar antes do lançamento a nova carta do Clash Royale. Quer saber como? Se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte: estamos aqui na minha conta principal. E eu falei pra vocês que dá pra liberar hoje a nova carta A Jal de Goblins. Bom, aqui a gente vê que a Jaula de Goblins tá aqui, ó. Pra ser lançado em 17 dias Mas você consegue liberar antes Você fala, pô, Bruno, não, mas você falou que dava pra liberar hoje Dava pra liberar antes, agora Sim, dá pra liberar agora, galera É o seguinte, eu vou até abrir esse baúzinho da coroa aqui agora de leve Porque a gente conseguiu juntar umas coroas Porque é o seguinte, eu vou falar pra vocês Que dá sim pra liberar com este desafio especial O desafio da nova carta A jaula de Goblin, sim, a jaula de Goblin libera aí o seu... Seu, sua nova carta, né, um pouco antes do que os 17 dias, né, na, na, no caso, hoje, agora, isso mesmo, você consegue jogar ela, ela é, um, é aquele modo que você vai utilizar, é, escolhendo 4 cartas, deixando quatro cartas pro seu adversário, e com isso você tem a chance aí de conseguir liberar ela, mas por que, Bruno, é muito, são 10 vitórias pra poder liberar sem cartas da Jala de Goblin, sim, sem cartas chegando a 10 vitórias, mas... Esse é aquele desafio que se você perder você pode resetar e jogar novamente do lugar que você parou Olha que legal Sim, dá pra fazer isso Então a ideia é o seguinte Você vai continuar jogo você vai jogar esse desafio, a primeira entrada é grátis Perdeu no sexto, na sexta vitória você falou, puta perdi Aí já era, não, não já era não Porque se você usar 100 gemas, sem geminhas você reseta as derrotas e começa dali eu estava com 6 barra 0, perdi ali, consegui perder, fiquei doido da cabeça E aí, resetei, estou agora com 9 barra 0 E agora eu consigo, com mais uma vitóriazinha, ganhar ali a nova carta 100 cartas da Jaula de Goblin É top ou não é? É, mano, então você também consegue Ah, mano, mas eu sou ruim Não, mas dá, cara, dá Ainda mais é esse modo que é diferente, né O modo que você não tem o seu deck específico é Cada um vai sair da sua zona de conforto Então, dá sim Bom, vamos tentar pegar agora A gente tem três chances pra pegar, né É possível, né Então, vamos tentar pegar de primeira Quem sabe dá sorte aí Ganhando aí a partida Então, chega de conversa Vamos pra partida Partiu É agora, mano Agora vamos escolher a carta aí Vamos de bola de fogo Eu vou de bola de fogo tem a horda de servos e tem a mosqueteira, eu acho que eu vou de horda, porque minha bola de fogo pode ajudar é Valkyria ou mineiro, eu vou de mineiro, vou de mineiro, mineiro com horda, tudo a ver E aqui eu vou de, mano, eu vou de, de lava, mano, eu vou de lava, porque, mano, lava com a horda atrás E o mineiro na frente pode dar muito bom É, acho que deu um combo, nossa, ele me deu balão Ele me deu balão, mano, ele me deu balão, mano Ele vai jogar agora a bola, bola de neve, fiquem de olho é óbvio, tá certo Se ele tiver Zap aí eu falo, mano Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus Aí eu já falo, mano Não é possível, mano Botei o menino na frente ali Que é o combo que a gente espera, né Fazer com essa, com esse deck Mas ele tinha ali o Arqueiro Mágico Eu já não contava com isso Isso aí eu já não contava Bom, bora lá então Vamos ver aqui o que a gente consegue colocar Já coloquei aqui uns Goblins Itchus Tem aqui também os Eletrocutadores Pra dar aquela travada Vamos ver se vai dar, pra, dar aquela travadinha de leve Tá bom temos aqui a jaula também, pra dar aquela... Ah, não, não chamou atenção, não deu tempo de chamar atenção Ele é muito rápido, mas olha, a gente tem aí o combo perfeito, mano Lava, balão e horda, mano Pra... no, no minuto final a gente consegue fazer um combo bom Ele vai conseguir até é, resolver contra a, a horda, né? Com aquele arqueiro mágico, mas contra o balão eu não sei não, hein? Não sei não, hein? Bora lá, vamos ver se a gente consegue bater ali Se livramos ali, nos livramos ali Beleza, vamos jogar bola de fogo aqui, não vou, não vou nem fazer nada lá, mano, vou deixar lá Bola de fogo aqui só pra não deixar ele dar dano nas duas, né, porque aí já não é tão agradável Bom, bora lá então, vamos tentar fazer nosso combo Vamos tentar fazer nosso combo Tá, beleza, vamos tentar segurar primeiro, né Vamos segurar primeiro isso aqui, que ele botou ali, ó A gente acaba com tudo ali, já foi, beleza Vamos botar lá na frente, mineirinho lá na frente, a gente vê Ele vai colocar arqueiro mágico, provavelmente Não, não colocou não a gente conseguiu ali acabar, vai acabar provavelmente com aquela, a, aquela Valkyria. E aí a gente já começa a colocar aí as cartas na mesa, mano. Que agora o bicho vai pegar, irmão. Agora a gente vai tentar ir pra cima, tentar começar a montar. Um minuto e sete, agora é a hora de fazer o combo, hein. Agora é a hora de fazer o combo, mano. Vamos lá, então. Já coloquei meu, meu Lava Round ali, tem balãozinho também. Eu vou esperar o máximo possível... Pra poder colocar o balão ali, vamos colocar a bola de fogo aqui Bola de fogo ali, boa Vamos colocar arqueiros, arqueiros não, goblizinhos ali pra poder resolver E já vamos ali, colocar o balãozão por trás, né, Vou botar o mineiro aqui na frente Pra acabar com aquela, com aquele, com aquela mosqueteira E vamos colocar eletrocutadores aqui, o balão passou, o balão passou ali O mineiro acabou com aquilo tudo Meu amigo, olha que doideiro, o balão vai levando aquilo tudo Vamos colocar aqui agora a nossa horda Tentar acabar, vamos puxar ali pro meio Tá puxadinho, levamos aquela torre Agora eu quero ver, será que ele vai colocar o... De novo os porquinhos A gente tem agora uma ajuda, né Que é contra os porquinhos, que é a, a jaula né A jaula dá pra ajudar bastante Vamos colocar aqui o mineiro aqui na frente Pra tentar acabar com ele ali Ele vai vir com bastante coisas aqui também E a gente tenta resolver ali, ó Com bastante coisas aqui também, mano Vamos ver se a gente consegue Chegando notificação, eu esqueci de tirar a notificação E acaba o jogo, mano 63 de vida Vou mandar beijinho pra ele, porque acabou, acabou o jogo mano, meu Deus do céu Conseguimos a vitória, top demais Vamos lá então, recuperar nossa carta Eu falei pra vocês que dava pra pegar, eu falei que dava para pegar Eu disse, eu disse que dava pra pegar Tá aqui ó, sem cartas, sem cartas do Goblin E conseguimos a jaula de Goblin, desbloqueamos Vou até tirar aquele print maroto, já tiramos o print maroto, sem cartas da jaula de goblin, é isso mano, você consegue também Tô com 10 vitórias e agora eu vou tentar fazer em live O restante, vou tentar fechar o restante aí Pegar esse emote que eu quero muito, que é do da força do da jaula de goblins Pra tentar ver se eu consigo ganhar ela Mas eu vou fazer em live, então se você quer assistir aí Em live, não esquece, o link tá aqui embaixo na descrição Aí o Facebook, tá aí o link pra você ver as lives E agora eu vou mostrar pra vocês aí a carta, como dá sim pra liberar, tá aqui ó Liberada a nova carta jaula de Goblin Conseguimos, é isso, é muito simples Tranquilão, por 100 gemas aí pra você poder começar novamente Do lugar que você tiver parado, resetando as... Derrotas você consegue tranquilamente, beleza? É isso, essa é a dica que eu queria dar pra vocês hoje Não esqueça, aproveite É sem geminhas, mano Você junta aí, tranquilão, você consegue E é isso, mano, e subindo o troféu você ganha também gemas Pra poder conseguir chegar a guardar gemas também Então é isso, manos. não esqueçam O link do Facebook tá aqui na descrição Eu vou fazer live daqui a pouco Hoje, 9 e 30 tem live pra vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis Não esqueçam, se inscreve no canal, deixa o seu like Tamo junto! Falou!